78% das pessoas assistem vídeos toda semana, sendo que 55% destes assistem diariamente. Mas talvez o mais importante para você saber, seja que 72% dos consumidores preferem aprender sobre um produto ou serviço a partir de vídeos. Sabendo dessa enorme importância, vamos te mostrar o melhor programa gratuito para te auxiliar com a produção de vídeos para a divulgação do seu projeto de extensão e mostrar como configurar esse programa. Então fica aí que a Prorext vai te ensinar tudo. Olá, tudo bem? Meu nome é César. E hoje eu vim falar para você sobre como configurar da melhor forma possível o OBS para criação de conteúdo e ensinar a você a utilizar essa plataforma. Vamos lá? Então, primeiramente, vamos falar aqui no canto inferior esquerdo das cenas. Eu vou estar fazendo esse vídeo por tópicos, e a primeira coisa são as cenas. Por quê? Porque elas são a base de tudo que você estará estruturando no seu vídeo, de tudo que você estará mostrando para o público no seu vídeo, as cenas você pode adicionar uma nova cena clicando nesse símbolozinho de mais. Você pode decidir o nome da cena. Eu não vou estar adicionando, porque eu já tenho duas aqui para mostrar para vocês como funciona. E dentro dessas cenas, vocês vão criando as fontes que vocês querem estar mostrando para o público. Tudo o que você quer mostrar são as fontes. E você pode transicionar entre essas cenas, que é outra coisa que eu também vou estar mostrando, como adicionar transições personalizadas para você estar utilizando no seu OBS, ok? Então, vamos lá. Vamos então aqui falar das fontes, ok? As fontes aqui são a estrutura de tudo que você está construindo no seu vídeo. Eu aqui tenho quatro fontes nessa cena aqui, que é a captura de tela mais webcam. As fontes são imagem, que ela está ocultada, basta observar este olhinho aqui, ele está ocultado. Captura de tela, que é o que vocês estão vendo nesse momento. Dispositivo de captura de vídeo, que está ocultado porque ele está abaixo do captura de tela, ou seja, a captura de tela está sobrepondo a captura de vídeo da minha webcam do notebook, eu estou utilizando outro aparelho para gravar a minha imagem nesse momento. E temos também a captura de entrada de áudio, que vocês podem ver, está capturando meu áudio pelo notebook, e eu também estou capturando meu áudio aqui pelo microfone, utilizando esse outro aparelho, e depois eu utilizo esses áudios para sincronizar ambos os vídeos, ok? Então vamos lá, vamos falar por partes, primeiro vamos desocultar aqui essa imagem que eu quero mostrar para vocês ela e também quero mostrar como mudar essa imagem, como transformar essa imagem dentro do OBS para que ela possa se encaixar em determinado lugar ou para que eu possa aumentar ela, diminuir ela e também como adicionar filtros em qualquer uma dessas fontes, então vamos por partes, vamos iniciar aqui a imagem ali, vocês estão vendo agora a imagem, que é basicamente eu pensando maravilhado, com o URGS Portas Abertas que está chegando, então eu já te aconselho a se inscrever no canal do URGS Portas Abertas no YouTube, é fantástico o conteúdo que está para chegar, todos os nossos institutos estão gravando vídeos e produzindo conteúdo para que você possa conhecer melhor a universidade e os seus cursos. Então, fica ligado, se inscreve no canal do URGS Portas Abertas. O link para esse canal vai estar na descrição desse vídeo. Vai lá, não perde essa chance. Vamos falar aqui de como encaixar essa imagem em qualquer lugar que eu queira. Observem que talvez aqui, talvez aqui no canto, pelo que eu tô olhando, ela pode não estar muito bem encaixada. Eu quero mexer nela. Mas se eu simplesmente puxar ela aqui, talvez eu não consiga fazer o que eu quero. Então, o OBS, se tu segurar SHIFT no seu teclado e puxar a imagem, ele deforma a imagem. Não dá para fazer isso sem estar segurando SHIFT que, ó, ele automaticamente já redimensiona ela novamente. Então, a manha é segurar o SHIFT, colocar a imagem onde você quer e ir modelando ela de forma que ela encaixe em qualquer lugar da tela que você queira mostrar, ok? Então esse é o primeiro truquezinho para modelar a imagem, a gente também pode fazer transformação de imagem direto aqui na fonte, mas primeiro eu vou mostrar isso com a captura de tela, porque aqui senão a imagem ela vai desconfigurar, então botamos a captura de tela aqui para frente para vocês poderiam assistir tudo, você pode vir aqui e vir em transformar aqui e editar transformação. Aqui você pode fazer uma configuração um pouco mais detalhista de configuração transformação de imagem. No caso, aqui ele fala transformação de elemento da cena, ok? Mas isso aqui eu acho muito desnecessário, sendo que você pode fazer isso manualmente direto pela imagem que aparece na sua frente. E vamos falar então agora de filtros de imagem, que é uma parte também muito legal. Vamos abrir aqui com o botão direito e clicar em filtros. Também é possível só selecionar aqui a fonte e clicar em filtros aqui em cima. E ela já abre os filtros aqui para você adicionar na imagem. No caso, não apenas imagem, qualquer conteúdo gráfico, ok? Não necessariamente tem que ser uma imagem, pode ser um GIF, pode ser um vídeo, pode ser qualquer coisa que seja gráfica, você pode colocar filtros de efeito gráficos. Também existem efeitos de áudio. Eu já vou mostrar pra vocês. Mas primeiro, aqui, vamos mostrar os efeitos que você pode colocar no gráfico. Tem aqui o famoso, que todo mundo ama, que é o chroma key. Você tem também o correção de cor. Ó, deixa eu mostrar pra vocês. Vamos abrir aqui o correção de cor. Você também pode mudar o nome aí. Você pode aqui mexer no gama, vamos diminuir o gama e aumentar o contraste para dar mais impacto, deixar aquela imagem mais trabalhada. Vamos diminuir aqui um pouco o brilho, deixar um pouco mais sombreado, aquela coisa de cinema. Olha que coisa legal que se pode ser feita. Pode diminuir ou aumentar a opacidade da sua imagem também. Colocando aqui o chroma key, vocês vão ver, ó, que ele já está configurado pro verde, o verde já sumiu, aqui da imagem. No caso, se eu colocar o chroma key aqui no vídeo, observem, já some o verde e aparece a imagem que eu quero que apareça. É assim que funciona aqui também, ok? Então vamos desligar e agora a gente tem aqui o chroma key nessa imagem e tem outras coisas muito legais, por exemplo, também como o rolagem, olha que da hora, colocando rolagem, se tu já está usando o chroma key e tu quer que a imagem que o OBS está pegando não fique estática atrás de ti. Você pode colocar um efeito para ela estar sempre girando, sempre rolando na sua imagem. Olha só, tanto horizontal quanto verticalmente, né? Rolando, não girando no caso. E você pode fazer essas edições para que não fique uma coisa estática. Você pode fazer uma coisa um pouco mais trabalhada para o seu conteúdo. Bem, acho que de efeitos de imagem, de efeitos gráficos, esses três são os mais comuns e os mais importantes. Vou mostrar agora outras coisas também. Vamos mostrar, por exemplo, como você pode fazer para configurar a sua webcam, ou no caso aqui, a minha câmera do notebook, para aumentar o brilho e a saturação direto na câmera que o OBS está capturando, ok? Então vou deixar só eu apagar esses efeitos que eu coloquei aqui na imagem e eu já volto. Muito bem, voltei. E agora a gente vai mexer nas configurações do dispositivo de captura de vídeo. Que, que nem eu disse, está ocultado aqui pela sobreposição da captura de tela, mas isso serve para vocês poderem ver as configurações. Vindo aqui em propriedades, ele já abre novamente. Essa câmera aqui que vocês estão tá vendo agora, ela é um pouquinho de pior qualidade do que a que eu estou usando para gravar aqui. Mas aqui é onde você pode selecionar o dispositivo que você está utilizando para capturar a imagem e pode fazer as configurações de vídeo. Olha que legal! Vindo aqui, você tem aqui, deixa eu cobrir essa imagem, você tem aqui o brilho, o contraste, matriz, saturação, tudo você pode ir mexendo para aumentar aqui ó, deixa eu mostrar pra vocês né, deixa eu deixar a imagem aqui mais pro lado, pra vocês poderem ver como o brilho altera. Você também pode aumentar, por exemplo, o com comprimento da luz de fundo, em dois níveis, olha só que legal, para seu fundo ficar mais branco, mais iluminado nitidez da imagem, diminuir, aumentar, saturação... Tudo isso você pode mexer diretamente aqui com o OBS sem necessidade de ficar utilizando um editor de vídeos para cada partezinha que você está colocando, que senão isso aqui você teria que, por exemplo, editar separadamente, porque senão você estaria mexendo na iluminação do todo. Aqui você pode fazer isso com o OBS, sem mais preocupações. Ok, então vamos cancelar aqui essas edições. E vamos agora falar de uma outra coisa que também é muito legal, que são os filtros e as edições que você pode fazer de áudio. Clicando aqui e vindo em filtros, você tem aqui os filtros de áudio, os efeitos que você pode colocar no áudio. O mais comum de todos, eu já estou utilizando, que é o filtro de ruído, que é para diminuir as frequências de fundo da sua voz. Você, tudo que destoa da sua voz que está de fundo, ele diminui um pouquinho o som de ruído, ok? Você também tem outros efeitos aqui, como o compressor, para mudar a frequência da sua voz, deixando aquela voz mais fina, aquela voz mais grossa, aquela coisa divertida de se fazer. Você tem aqui o ganho, caso você seja uma pessoa que fala muito baixo, alguma pessoa que fala muito alto. Você consegue mudar isso, você consegue deixar de uma forma mais neutra, ou se você quiser exagerar em algum momento, você pode também. Você também tem a questão aqui do limitador, que também é bem interessante para você não passar de um certo nível de decibésio de baixo, eu tô falando aqui, e do nada eu começo a gritar, eu começo a falar mais alto e pode acabar estourando o áudio. O limitador serve para que isso não aconteça. E entre outros aqui, efeitos que você tem, que, novamente, não vale a pena ficar mostrando um por um, que senão esse vídeo fica gigantesco. Ok? Esses são os efeitos mais comuns, né? O filtro, ganho, compressão, mais comuns de se utilizar com o OBS ou com qualquer editor, na verdade, ou gravador, acho que nenhum outro gravador tem essas qualidades que o OBS tem. Ok? Então, vamos fechar aqui, porque agora a gente vai falar de uma coisa muito interessante. Agora, a gente vai falar de transições de cena. Então, vamos falar sobre isso. Muito bem, vamos falar então de transição de cena. Como que isso funciona? O OBS, ele tem essa característica especial que torna ele tão bom que é ele já vir com uma transição pré-pronta, com algumas transições pré-prontas. A mais utilizada é esse aqui, o Smaecer, que ao trocar de cena, por exemplo, ele, tirando da captura de tela e indo para o teaser, olha só, ele realiza essa transição suave entre essas duas cenas. Você também pode, com o OBS, estar adicionando transições personalizadas, os chamados Stinger, ok? Basta vir aqui em Adicionar Stinger, você pode nomear ele, eu vou nomear esse aqui como Blop Blop, e você vem aqui em explorar arquivo de vídeo. Você, aqui no meu caso, já abre a pasta onde eu tenho os meus stingers. O que, que são stingers? São vídeos prontos que são transições, ou seja, transições em formato de vídeo, geralmente MP4, que já estão prontas, aonde você inserir aquela transição, ela já serve como uma transição, porque ela já tem ali o fundo transparente, tem todas as características de uma transição, sem ser um arquivo, por exemplo, HTML, como acontece em muitos editores de vídeo. E vamos selecionar aqui alguma dessas edições. Vamos selecionar essa daqui, ó, Round and Squares Pink, ok? Vamos escolher essa transição cordeirosa aqui. Adicionando ela aqui, você pode vir aqui e ver se ela está ok, ver se está tudo certinho Em pré-visualização, pré-visualizar transição Clicando aqui, ó, aí a gente vê que tem um errinho, né? Olha só A imagem anterior aparece antes da transição ocorrer Para isso, para ajeitar esse tipo de coisa, você vem aqui E você muda o ponto de transição adicionando, por exemplo, nesse caso, mil milissegundos Mil milissegundos já vão servir Opa, sem querer eu alterei. Vamos botar 1000 aqui. E vamos realizar novamente a pré-visualização. E olha só. Agora o efeito chega antes da transição ocorrer. Agora está certo. Então basta dar um OK. E a sua transição já está colocada. Ao transicionar entre cenas, ele realiza a transição que você quer. Ah, mas eu quero uma transição para cada cena. Tem como? Tem, tem como. Basta vir aqui com botão direito, ó, já aconteceu a transição vem para lá e eu vou clicar em sobrepor transição e vou colocar esta outra transição personalizada que eu tenho, que é esse diagonal verde. Agora, ao vir para a captura de tela, é a transição do blop blop que a gente pôs, mas ao voltar para o teaser, olha só, tem a transição diferenciada. E você pode colocar então uma transição para cada cena que você tem aqui no OBS. Isso é uma coisa que só o OBS vai te oferecer. Nenhum outro aplicativo de gravação de vídeo para você gravar os seus vídeos ou transmiti-los vai ter uma característica tão boa que são essas transições personalizadas com facilidade. Inclusive, esses stingers que vocês viram ali que eu tenho na minha pasta estarão disponíveis para download para você na descrição desse vídeo. Então você também terá essas transições para utilizar no seu conteúdo audiovisual, para o seu projeto de extensão ou para o seu projeto pessoal. E aí, gostou desse vídeo? Então se inscreve aqui nesse canal do Extensão URGs, pois estaremos lançando uma série de tutoriais de como melhorar a qualidade do conteúdo audiovisual dos vídeos que você irá produzir para o seu projeto de extensão ou para os seus projetos pessoais. Além disso, Comente aí embaixo o que você achou desse vídeo e o que você gostaria de ver para quem sabe já estarmos incrementando nesses tutoriais que estaremos fazendo. Ok? Então eu te vejo num próximo vídeo. Até lá!